Este vídeo aqui é pra mostrar como colocar o adaptador da GoPro para utilizar um capacete. Como que tem que fixar né? Esse aqui é um capacete mais antigo. Aqui ó, é o meu capacete novo. Eu vou tentar colocar ele aqui na frente. Do mesmo formato que eu coloquei nesse capacete aqui ó, do x 1 Agora eu vou colocar no LS2. Então tem aqui na parte superior e tem na parte do queixo, da queixeira. E nesse capacete eu vou colocar apenas na frente, tá? E o, e o motivo é bem simples, porque a imagem fica muito melhor Ela fica com uma imagem como se pegasse ali o guidão e a rua, né? Tem uma visão mais de primeiro plano e aqui ela tem uma visão mais é, de cima Então, depende, esse capacete também aqui é nem daria pra colocar, porque... Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas a viseira aqui, ó, ela é mais alta, né? Essa viseira aqui, ela não tampava. Então, nesse caso, pode ser que atrapalhe, sabe? você colocar uma visão ampla, uma visão ali é, super, super ampla, pelo menos no modo da Hero 9, acho que ela vai ter esse né? A, a viseira aparecendo embaixo. Mas, enfim, falando do suporte em si, né? A parte que mais interessa nesse vídeo é, essa, é a cola aqui, ó. Então, assim. Já fazem praticamente dois anos tá? que eu coloquei essa... dois anos ou mais, eu não lembro exatamente a data, mas já faz um tempinho, e eu coloquei a fita 3M que vem junto no kit da GoPro, tá? Isso aqui então era da Hero 4 ainda, que eu tinha comprado e veio com os acessórios da caixa. Então olha só, não sei se dá pra ver direitinho ali, mas ela não ficou 100% colada ela tem umas beiradinhas aqui, ó, que ela não estava fixa, principalmente aqui nesses buracos aqui que entrava, né, entra um pouco de vento mas assim, 80% está fixado, principalmente na parte de baixo e na parte de cima tá? ficou bem fixo, então assim, já usei o GoPro na BR, enfim, já fiz outros vídeos com a Hero 4 ainda mas nesse formato aqui eu já usei a Hero 9 também no último ano Cara, nunca me incomodei, nunca deu, nunca ficou frouxo, né? Tanto que se eu tentar tirar, cara, não.. Lógico que eu não vou fazer força para não vou estragar o suporte. Mas aqui em cima, por exemplo, que eu não estou utilizando mais, ó. Posso tentar agarrar aqui, ó, tentar puxar. Então assim, cara, no vento da BR você não vai se preocupar. E agora eu vou pegar aqui a minha a fita 3M que eu comprei no acessório. Eu comprei alguns acessórios da, da para a GoPro né vários, vários acessórios veio o colete veio o pulso e veio também essas fitas 3M tá? era para ter vindo mais mas infelizmente veio somente duas e eu vou utilizar ela uma delas para colar aqui no capacete tá eu vou pegar a pecinha aqui Peguei mais cabinha aqui do que Esse aqui, na verdade, ele não encaixa. Não pode ser sozinho, né? Até poderia, mas, cara, não é recomendado. No mesmo caso, esse aqui também. Eu preciso ter a base, aonde eu vou fazer o um encaixe, né? Aí eu consigo tirar e alternar. Tô sem a base. Me ferrei. Essa base aqui, ó. Ela tem um encaixe. E é eu aí, esse formato aqui. eu só tenho essas duas peças aqui ó que elas são mais recomendáveis no quesito distância você vê que ela é quase um dedo né para fazer o encaixe as outras elas são muito muito justas muito rentes aqui aí o teu capacete vai ficar muito perto é, a vai ficar muito perto do capacete e aí tu não vai conseguir ter uma flexibilidade inclusive nem conseguir fazer a frente até mesmo muito para trás para enquadrar direito é, o horizonte da rua e o guidão, ou enfim, se quiser mostrar a parte do guidão apenas. Então assim, sem a base, vai ter problemas, tá? Então assim, até pensei em colocar aqui, ó, e colocar dessa forma, mas o que acontece? Se eu colar assim, primeiro que eu vou ter que, quando eu não tiver usando a GoPro, eu vou ter que ficar usando assim, ó. Então eu já acho que não vai ficar legal, tá? Outra coisa... Se o meu capacete cair e ele bater de frente, cara, vai quebrar esse suporte aqui, ó, porque ele vai ficar para fora, né? E aí o que vai acontecer? Eu vou estar plugado, vai estar tudo colado aqui com a 3M, é difícil de tirar, vai ficar danificado, vai arrancar tinta, enfim, vai, vai danificar a frente do capacete, tá? E aí, cara, eu vou ter que ter todo um retrabalho de tirar a 3M e vou ter que colar de novo um outro suporte, sabe? Então eu vou ter retrabalho. Porque de vez em quando, cara, o capacete cai Quem tem moto sabe que de vez em quando o capacete cai é... Cara, uma vez no ano ali, vai cair tá Meio que, enfim, vai, acontece Ou seja, se eu colar agora, cara Vai ser algo provisório tá? Então assim, eu não quero ter retrabalho não vou, fazer, não vou fazer cagada aqui Se fosse um capacete aí pra fazer trilha, cara Tacava aqui e bora, né Mas assim, ó essa é a base, tá? O já falar uma base, né? Então eu venho aqui e faço esse encaixe, tá? Então fica muito melhor, cara. Assim, né? Lógico que eu coloco de pão na cabeça, né? Pra não, pra não ficar na frente do, do capa, da, da visão do capacete, né? É o contrário aqui, Deixa eu fazer direito esse negócio. Então, olha só. Fica nesse formato. Ah, não vou usar a GoPro, não vou utilizar. Cara, eu venho aqui e desplugo, né? Tiro e encaixo aqui. Pronto. Tá na minha mão. Se isso aqui quebrar, né? Derrubei e quebrou, cara, eu só venho, desencaixo aqui a pecinha. Continuo com a base que fixa. Isso é importante, tá? Inclusive já aconteceu. Vou encaixar a pecinha, quebrou. O que, que eu faço? Cara, joga fora e tem que pegar outra pecinha e encaixar ali. Não tem segredo, né? Mas é isso, vou parar com o do nosso vídeo, vou arrumar a base, e aí eu volto em outro dia, voltei. Voltei com uma ideia aqui para tentar arrumar. Essa peça aqui em cima eu não utilizo mais. É, como eu falei, cara, 3M é muito fixo, tá? mas eu vou tentar retirar ela. Como esse capacete que eu não quero mais utilizar ele, é, também a parte superior aqui não, não, eu não me importo. Tá? Então eu vou tentar tirar aqui com os Philips. Provavelmente eu vou demificar, ah, mas mas gravando aqui ver vídeo der certo, eu consigo mostrar depois. E olha só como é que ficou parte de baixo. É como eu coloquei a... A... a chave de fenda, cara, bem capaz que ela fique toda melecada, né? Então assim, eu vou ver aqui se... Seminova. Recondicionada, peça recondicionada. Então olha só, inclusive ela é própria para isso, né? Porque olha só, ela já está com uma cor levemente curvada, ela tem uma curvatura aqui. Então o que acontece? Eu vou, primeiro vou colar direto na. Olha só, zero bala aqui ó. o material, vou colar primeiro aqui na peça. já tá na peça, e depois que na peça em cima do capacete, vai ficar melhor. que eu que... capacete, eu essa peça aqui. É assim, mesmo quando melhor, cabelo nos menos 20 da Tem que deixar Uma peça dessa aqui, ó. Na verdade era mais simples que essa aqui ainda. Depois eu tive que comprar pra colocar já foi já vinte pelo então talvez essa base talvez seja até mais cara bom já visualizamento aqui, e eu vou colar mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos. posso até colar mais em cima, já que eu não vou utilizar mais essa abertura, né, para ficar bem fixo. levantando ele tem mais aderência tá vai ficar mais firme conseguir pegar todo o preenchimento dela né? então realmente eu vou colar aqui em cima até porque a visão né, do capacete vai ficar muito melhor tá? então é isso Uma hora da verdade agora né Uma hora do vamos ver pressionar, né? Deixar firme e ficar fazendo pressão aqui por uns sei lá contar até 200 e, e depois eu vou pressionar na parede para não ficar segurando né? então, olha só, colei aqui ficou bem em cima aqui do da parte do Entrada de vento ali, né? Você você pode perceber que ficou quase cara, tanto assim ó, que ele não ficou fixo. A parte de baixo, tá? então assim, até pensei em colar os. Tentei colocar aqui o restante da fita, né? Que tinha sobrado do, do antigo, mas assim, ia ficar meio guiado E a parte de baixo aqui, ó, ela é muito bicuda, né? Ela faz um ó, uma abertura assim ó. Então aqui, esse um pra colocar. Então, cima assim, ficou bom. Só que aqui embaixo ela não está 100%. Então o que eu vou fazer para compensar? Tá? Eu vou, vou preencher com fita. Como eu não tenho 3M em casa, sobre essa lente, é, que é de qualidade, tá? Você tem só aquela fita verdinha, mas aquela fita verde não é boa. Então sim, eu vou sacrificar essa peça aqui para preencher aqui. Tá bom depois. Não vou precisar mais dessa peça, então é, aqui, estando, funcionando, aqui funcionando né? sucesso total. Então, a base ficou desse formato, resolvi colocar uma camada adicional aqui, justamente para garantir a segurança. Se pelo simples motivo de que esse capacete aqui ó, do LS2, ele tem esse pequeno vão, tá? E aí ele ficou justamente em cima, então ele tinha ficado um pouco de folga, eu coloquei embaixo, eu coloquei na lateral, somente por o de segurança. Esse aqui é o resultado final dele. Gostei, vou deixar o vídeo aqui no final da gravação real, né? Como é que fica. Inclusive, eu tenho um vídeo falando também desse Media Mode, ó, microfone, tem adaptador, tem as três saídas aqui pro P2, o S tipo C e também HDMI. E eu também tenho outro vídeo falando aqui desse lapelinha, você vai encontrar os vídeos aqui na descrição do vídeo. Beleza? Fica aí com as imagens agora da gravação. Estou aqui na estrada agora, realizando o teste, tô com a minha viseira aberta né? Só para estar a qualidade do áudio mesmo, tô usando um lapelinho aqui, comprei no AliExpress Cara, microfone baratinho Vou deixar aqui o link na descrição Vou entregar o rápido E cara tem uma qualidade boa pelo, pelo valor que ele é Na verdade é muito barato né? pela qualidade que ele entrega Eu tinha feito um outro teste e cara achei muito Bom, vamos ver como vai é ficar nesse áudio. Na verdade a ponta do microfone, né? Onde fica a espuma O primeiro jeito que eu deixei no capacete não ficou bom, né? Então eu tive que arrumar ele. Coloquei aqui presa na nargueira. E assim, tô com a cavereira aberta aqui, ó, 60 km por hora. E tá super de boa, tá? Super de boa mesmo, não tá balançando, não tá. Enfim, não tá incomodando. Eu tirar o capacete e colocar sem, sem me preocupar, né? Não atrapalha, então isso é bom, muito bom, por sinal. Tudo mais é realmente agora é aproveitar, fazer as imagens aí. Quero fazer, gravar alguns lugares aqui em Santa Catarina, principalmente lugares que eu consiga ir em algum morro, né? Então já fui em alguns. Aqui no menor tem o Morro do Cachorro, eu quero lá gravar agora com os apetrechos novos. Então, assim, se você gosta desse tipo de vídeo, né, outros rolês aí, praia, cachoeira, eu pretendo gravar, jogar aqui no canal Então se você gosta desse tipo de material, bora, se inscreve no canal aí e vamos acompanhar Eu fiz outros reviews aí também, mostrando o né? que tem essa, essa adaptadora aqui pra colocar o um microfone é, Questão do case, questão da bateria, reserva cartões de memória, enfim, todos esses materiais aqui eu tô colocando na descrição do vídeo, que vocês também podem comprar no Express, são vendedores aí que entregam rápido, tá? Eu na minha experiência de compra aí foram 15 dias, 16 dias, teve... o lapela foi o mais rápido, o microfone lapela foi o mais rápido porque eles mandaram do Brasil, né? Então assim, questão de 7 dias estava na minha casa, cara, isso é muito bom, né? A deles é sempre lá 20, 30 dias e realmente chegou antes do prazo isso é, isso é muito bom. É isso aí. Se você gosta desse vídeo material, reforça o convite aqui. Se inscreve no canal, manda para um amigo aí que se conhece, né, que vai acompanhar. E a gente se vê aí. até o próximo vídeo. Valeu!